e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal este que é um TT de geografia pois iremos falar sobre o grande mar interno de Núrnen o lago Núrnen em Núrn na região de Mordor. Sejam então bem-vindos, pessoal, a mais um TT, a mais um vídeo aqui no canal. Finalmente, estou de volta aqui com os TTs de conteúdo. Como eu já disse, recentemente tivemos aqui problemas técnicos e, entretanto, também tive com mudanças. Estou numa nova casa, o cenário está um pouquinho diferente. Eu sei que ele parece um pouco semelhante ao anterior, mas é porque as coisas são as mesmas. Mas depois ainda vamos ter aqui alguns updates. Mas mudamos assim um pouquinho de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 que está na região sul ali de Mordor, e é claro, como sempre, vamos começar pelo seu nome. Nurnen é chamado tanto de lago como também de mar, de mar interior. De Nurnen, sabemos que Nen é água em Sindarin, ou um corpo de água. Como temos em Nuial, que é o nome em Sindarin para o Lake Evendin, o Lago Vesperturvo, e também em nen Lalai que é um riacho que é o Water of Lothar, que é a água do riso, por exemplo, que era um riacho que corria perto da casa de Hurin em Norlómin, e que deu o nome à sua filha Hurwen, que ficou chamada de Lailife, que significa riso. No início de palavras dos contos inacabados, temos que Nurnen significa Sad Water, água triste. É isto que temos lá pelo Christopher Tolkien, que seria algo que também estaria no Index inacabado pelo próprio Tolkien. Temos ainda a informação que pode significar dead water, água morta. No periódico linguístico Parma el Lamberon no volume 17 de 2007, no Words, Phrases and Passages, que compila uma grande lista de palavras, frases e passagens de O Senhor dos Anéis, em quenya, Sinari, Anânico, Língua Negra, onde temos lá comentários e é claro também o significado da, das palavras. Temos lá que Nurnen seria então dead water, derivado de guru, que em Sinari é morte, que também tem como alternativa Gurt, que temos em Gurtang, ferro da morte, a espada de Turin Turambar, que ele herdou de Beleg, que se chamava Anglahel, e que depois de a reforjar, deu-lhe então o nome de Gurtang, porque foi com esta espada que ele matou o seu melhor amigo Beleg. Depois temos ainda no The Lord of the Rings, Rangers Companion, de Wade G. Hammond e Christina Skull, temos que Nurnen basicamente seria algo muito simples como a água de Nurn, pois Nurn é toda aquela região envolvente do lago Nurnen. Seria então Nurn mais Nen, água de Nurn. Eles aqui incluem, é claro, também a definição dada pelo próprio Tolkien, que é aquela dos contos inacabados, que seria então Sad Water, água triste. Eles indicam também que uma das antigas definições de Sad é Dark Colored, ou seja, de cor escura, uma referência à sua cor desagradável e Tolkien até descreve uh, as águas de Nurne como Sad Dark Waters, águas escuras e tristes. Depois ainda iremos voltar aqui às considerações do casal Wendy G. Hammond e Christina Skull sobre o lago Nurnen. Em relação a Nurne, a região, podemos assumir que significa tristeza ou triste, uma vez que seria uh, Sad Waters, águas tristes, o significado do, do lago Nurnen. Isto se tivermos em consideração aquilo que temos nos contos inacabados de Christopher Tolkien e também no um índice inacabado do Senhor dos Anéis, pelo próprio Tolkien, que serão as informações mais canónicas para o significado uh, do nome do lago. Agora vamos lá então passar ao mapa. O Lago de Nurnen, ou o mar interior de Nurnen, fica na região de Núrn em Mordor, como já verificámos. Núrn não tem nenhuma citação direta no texto, estando apenas indicada no mapa aqui do Senhor dos Anéis. Como podemos ver, Núrn não é só a região em redor do lago Nurnen, mas aquela toda a região sul ali de Mordor, do país de Sauron. Segundo aquilo que temos nos contos inacabados, no capítulo sobre os Istari, onde temos explicação sobre as andanças de Gandalf, é dito que Nurnen fica no limiar do norte da Terra-média, onde Gandalf, era conhecido como Gandalf. É dito que o Norte inclui, portanto, toda esta grande área, uma fronteira imprecisa do Oeste para o Leste, desde o Golfo de Lune até Nurnen e do Norte para o Sul, desde Karnedun até os limites meridionais da antiga Gondor, entre esta e o Arado próximo. Além de Nurnen, Gandalf jamais fora. Basicamente, o norte da Terra-média é aquela região que temos no mapa da Terra-média e aqui temos bem específico que, além de Nurnen, Gandalf já mais fora. Ou seja, ele nunca foi mais a leste do que Núrnen, estando aqui ele referenciado como leste da Terra-média. Então, ele nunca foi ao leste mesmo. Mas isso será matéria para outro vídeo, que virá em breve. O lago é alimentado por quatro rios. Temos dois revendas, vêm do Ad, as Montanhas da Sombra, um da parte a oeste e um da parte sul e temos dois que vêm de uma pequena ramificação das Ered Lithui, as Montanhas da Cinza. Basicamente, a informação que temos sobre o lago Núrnen Nurnen e sobre a região em seu redor é no Senhor dos Anéis. Sabemos que ele era um, um amargo mar interior de Nurnen, ou seja, era amargo, e sabemos também que Sauron tinha naquela região campos cultivados por escravos. É dito no regresso do rei que nem ele, isto Sam, nem Frodo sabiam nada sobre os grandes campos cultivados por escravos, mais no sul daquele amplo reino, além dos vapores da montanha, junto às águas escuras e tristes do lago Nurnen. Nem sobre as grandes estradas, que corriam como ao leste e ao sul, para terras tributárias, de onde os soldados da torre traziam longas fileiras de carroças com bens, pilhagem e escravos novos. Ou seja, temos ali então os campos de escravos de cultivo na, na região de Nurnen, e, mais uma vez, uma referência ao aspecto do lago Nurnen, águas escuras e tristes. O facto de os campos de cultivo serem naquela região a sul do Mordor, em redor do lago, será porque, devido ao lago, devido a termos ali um grande corpo de água, serem terrenos mais férteis. Em relação aos grandes campos de cultivo de escravos, Wendy Hammond e Christina Scull fazem uma comparação com a situação dos escravos hebreus que temos expressa no Salmo, no Salmo 137. Lá temos que, perto dos rios da Babilónia, lá nos sentamos sim, choramos quando nos lembramos de cisão. Uma vez que temos que as águas de Nurnen são águas bitter, são amargas, talvez possa ser feita aqui uma comparação, uma analogia com a tristeza, um sentimento amargo, certo? Ou é claro, também podemos fazer aqui uma analogia com o facto de, das águas daquele mar serem intragáveis, pois para ele corriam rios que passavam por Mordor. Mas esta aqui é uma observação feita por Angie Hammond e Christina Scull, que não queria também deixar de incluir aqui no vídeo, onde temos uma comparação com os escravos uh, hebreus na região dos rios da Babilónia. Após a derrota de Sauron, o rei Elessar libertou os escravos e concedeu-lhes aquela região para poderem habitar livremente. Temos então que, nos dias que se seguiram à sua curvação, o rei se assentou em seu trono, no salão dos reis, e pronunciou seus juízos. E vieram embaixadas de muitas terras e muitos povos, do leste e do sul, das bordas de mata e da terra parda no oeste. E o rei perdoou os lestenses, que se haviam entregado, e os mandou embora livres e fez paz com os povos de Harad. E libertou os escravos de Mordor e lhes deu em propriedade todas as terras em torno do lago Nurnen, na região, lá está, de Númen Agora, antes de terminarmos, vamos... Há algumas informações que temos neste livro aqui, no Atlas da Terra-Média, de Karen Wynne Fonsett. Pois mesmo isto não sendo informação canónica escrita pelo próprio Tolkien, Karen Wynne Fonsett, sendo ela cartógrafa, tem aqui muitas informações que podemos ter em consideração. E já sabem, este é um dos mais recentes lançamentos de Tolkien aí no Brasil, e vocês podem comprar o livro através do link do TT que vai estar aí em baixo na caixa de descrição. Ela indica que o mar interno terá cerca de 5.718 milhas quadradas, o equivalente a 14.810 km quadrados Temos ainda que, no clima semi-árido, faltava água, pois o inóspito mar de Nurnen, com a sua drenagem interna, era salgado, mas uma camada recente de cinzas teria ajudado na preservação da água pois a cinza é uma cobertura altamente eficaz, reduzindo a evaporação, possibilitando a agricultura de sequeiro nos grandes campos cultivados por escravos, como citado anteriormente. Agora vamos aqui responder à questão. Será que o lago Nurnen já existia desde os anos das árvores, desde a Primeira Era? Aqui no Atlas temos esta informação aqui quando ela está a abordar a marcha dos elfos do Zeldar para o Oeste. A Karen Wynne Fonset assume que... Tanto o mar de Hun como o mar interno de Nurnen não existiam, eram parte do norte da Terra-média que estava coberto pelo mar de Elkar, um grande mar interno, onde Quivienen, o Lago do Despertar, dos Elfos, era um pequeno lago nas suas margens orientais. Mas o Atlas foi lançado originalmente em 1981, antes da publicação dos volumes do History of Middle-earth, da História da Terra-média, que agora também já temos aí em pré-venda no Brasil, o primeiro e o segundo volume, um único box com... O Livro dos Contos Perdidos, parte 1 e parte 2. Mas lá está, o Atlas saiu antes do Easter of middle -earth ter saído. Porém, no último volume do Easter of middle -earth, Peoples of middle -earth, e também no Nature of middle -earth, o livro que saiu ano passado, editado por Carlos Terrer, temos que os Elfos passaram, na sua marcha, na sua grande marcha, pelo Mar de Hun. Hun, não Núnen. Se Hun já existia durante a Marcha dos Elfos? Nulnend também poderia já existir com um corpo d'água individual e não com parte do Grande Mar de Elcar. Porém, no último volume do History of middle ou Peoples of middle Christopher Tolkien indica que Morgoth na Primeira Era terá criado Mount Doom, o Monte da Perdição. Ou seja, na Primeira Era, aquela região onde estará, onde está, está Mordor, também já não poderia estar coberta pelo Grande Mar de Elcar. Portanto, poderemos assumir, e isto lá está, assumir, que o Lago Nurnen já poderia existir desde a Primeira Era ou então antes, desde os Anos das Árvores. Mas não há nada específico que o indique. Isto é apenas aquilo que podemos assumir com as várias fontes que temos. Antes de terminarmos, quero também só deixar aqui a referência a duas adaptações, sendo uma delas o Shadow of Mordor, o jogo Shadow of Mordor, que também já fizemos aqui dois vídeos no canal uh, com análise sobre esse jogo. Temos nesse jogo... A região de Nurn, onde está o lago Nurnen, onde temos uma rainha entre os homens, a rainha Marwen, não Morwen, Marwen. E ela tem ali o seu povo naquela região de Nurn, que é uma região bela e verde, que contrasta bastante com a região a norte, a planície de Gorgoroth, que é uma região bem inóspita. E também agora, em Rings of Power, naquela que ainda seria a região conhecida como Southlands, as Terras do Sul, e não como Mordor, temos lá que os Shoutlanders, os Homens do Sul, habitavam ali também naquela região de Nurne, próxima ao lago Nurnen. Por isso podemos verificar que nas adaptações temos também ali sempre povos a habitar naquela região próxima do lago, onde a produção poderá ter ido buscar a questão de os terrenos ali serem terrenos mais férteis, onde os povos pudessem habitar. E é isto pessoal, eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Tivemos aqui mais um TT de conteúdo sobre o lago Nurnen, o lago interior de Nurne, na região de Mordor, no país de Mordor, na Terra da Sombra. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo, veem vídeos incríveis, o TT continua a todo o vapor, por isso não percam, não se esqueçam, deixem lá aqui no vídeo, comentem aqui em baixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Não se esqueçam, ativem o sininho das notificações, também se podem tornar membros aqui do canal, fazer parte da nossa membership e ter acesso a conteúdo exclusivo, e também podem deixar aqui em baixo um valor de mais ou um obrigado. Também nos podem seguir pelas nossas redes sociais e ajudar-nos comprando através dos nossos links da Amazon e também através da nossa página do Submarino. Vou deixar aqui em baixo na descrição o link para vocês poderem comprar o Atlas da Terra-Média, que é um lançamento recente aí no Brasil, e para vocês poderem também comprar em pré-venda o box do, da história da Terra-Média com o livro dos Contos Perdidos 1 e 2 e também do livro A Queda de Númenor, que está prestes a sair agora no início de Novembro, aí também com lançamento simultâneo no Brasil. Então eu vou deixar aí em baixo o link do Hobbit ilustrado por Alan Lee, um livro que muita gente pedia aí no Brasil e que temos agora exclusivo do Submarino e da Americanas, por isso vocês também podem comprar e também já temos aqui resenha. Já sabem que comprando através dos nossos links e da nossa página vocês não pagam mais por isso, é apenas uma forma de nos poderem ajudar, mais uma forma de nos poderem ajudar e nós agradecemos. Por isso, ficamos por aqui, eu espero muito que tenham gostado deste vídeo, vemos no próximo e um grande beijinho!